Olá gente, nós vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa do terceiro trimestre. Vamos lá prestar bastante atenção, tá bom? E o assunto de hoje será a letra K, W e Y, tá bom? A gente vai ter direitinho essas três letrinhas para vocês entenderem como usamos ela, como utilizamos ela no nosso, no nosso vocabulário. Para iniciar, a gente vai ver essa historinha, que vocês vão ler comigo, tá bom? E aqui, depois dessa historinha, a gente vai ver direitinho a função e o uso do KWY, tá bom? Vamos lá! Yuri, Karen e Wilson são grandes amigos e gostam de fazer passeios em grupo. Eles resolveram que no domingo iriam à praia e à tarde ao shopping. Quando chegaram à praia, fizeram um pequeno lanche, beberam suco... Comeram batata frita com ketchup e foram passear no windsurf do Sr. William. Chegou a hora do almoço e o Sr. William com sua esposa Yara levaram as crianças ao restaurante para comer yakisoba. Depois foram para casa trocar de roupa pois iriam ao shopping. Chegando lá foram brincar na pista de kart. Assim foi o domingo dos grandes amigos. Então aqui está contando resumidamente. É, como foi o dia de domingo desses três grandes amigos, que é Yuri, Karina e Wilson. Tá bom? Agora vamos algumas perguntinhas para ver se vocês prestaram realmente atenção no texto que nós lemos, hein? Vamos lá. Escreva os nomes das pessoas que aparecem no texto. Então quando a gente voltar lá no texto, né, a gente pode ver Yuri, Karina, Wilson e como é o nome dos pais que foram Senhor William, com sua esposa, Iara. Então, o nome das pessoas que aparecem na história são Yuri, Karina, Wilson, Sr. William e Iara. O que as crianças comeram quando chegaram na praia? Eles comeram batata frita com ketchup. De que as crianças brincaram? De windsurf e kart. Separe as palavras abaixo e registre quantas sílabas há em cada palavra. Então aqui eu coloquei duas palavras para vocês poderem separar. E aqui soba e Karina. E aí como é que vocês, como é que nós fazemos para separar essas sílabas? Normalmente a gente, eu, eu falei para vocês para a gente contar, não é? Ou então ver como é que faz o, a questão do do som da palavra, não é isso que a gente faz palma. Yakisoba. Então, à medida que a gente faz isso, às vezes a gente consegue identificar com maior facilidade quantas sílabas tem. Se a gente for dividir yakisoba, mas poxa, tem um y aqui. Como é que a gente vai fazer para dividir e separar as sílabas com esse y aqui? Observe bem como é que vai ficar. Yakisoba. O y e o a vão ficar juntos, eles dois juntos, vão formar. Uma sílaba. E aqui sobá. Então aqui nós temos quatro sílabas. E aqui nós temos Karina, o nome Karina. Mas tia, aqui tem um k na frente. A mesma coisa que aconteceu com Yakisoba. Nós separamos k, o k e o a juntos formam uma sílaba. Karina. Então nós temos aqui três sílabas, tá bom? Damos assim a resposta E assim a gente entra no nosso assunto. Às vezes, durante o nosso dia a dia, nós escutamos vezes, várias palavras. Como que o I, às vezes a gente tem um amiguinho que pode se chamar, uma amiguinha que pode se chamar Karina, Yasmin ou Kelly, Yara. Às vezes a gente vê rua Washington, cidade de Washington, não sei. Às vezes, mãe, por favor, eu quero ketchup para botar na pizza. E também tem gente que gosta de soba Então, essas aqui são palavras que às vezes nós usamos no nosso dia a dia. Mas nós podemos observar que tem letras que a gente usa o assim, Mas não são as letras que a gente utiliza assim com maior frequência. Que é o caso do K, do Y e do W. Tá bom? E agora a gente vai ver sobre isso. Essas três letrinhas é o que nós chamamos de letrinhas estrangeiras. Né, que nós utilizamos mais é, em palavras como nome palavras que, que não têm origem brasileira Vamos usar isso aqui Então aqui, ó. as letras K, W e Y são usadas em casos especiais Essas letras são empregadas em nomes de pessoas e de lugares Em palavras estrangeiras e em abreviaturas e siglas Então assim, ó, uma coisa é né, nos. Casa Casa, todas as letras é algo que a gente utiliza Assim, normal, não é verdade? O C, o A, o S o, e, o, e o A Agora sim, quando nós trabalhamos com a questão Do K, W, Y São mais empregadas, tá bom? Em nomes de pessoas De lugares, tá bom? E em palavras estrangeiras Tá bom? Não é de nacionalidade mesmo sim, Brasileira, tá bom? Claro que no nosso alfabeto, entre essas três palavras. Vocês lembram disso, lembram? No nosso alfabeto aqui, ó. Depois do J vem o K, tá bom? Depois do V vem o W e depois do X vem o Y. Então, no nosso alfabeto, nós trabalhamos com essas três letrinhas, tá bom? Mas elas são... Estes. O caso do Y... Ele tem o mesmo som da letra I. Então, assim, quando o Y está, empre... ele está empregado em uma palavra, ele tem o som de I quando a gente fala. Então, ele tem som de vogal, tá bom? E é o caso de Iago. Nós falamos Iago, mas se escreve com Y. É o caso de Iacute. Nós falamos com Iacute. Tem som de I, mas se escreve com Y, I, Ara ou Y também, i Uri, né? Então é, tem o som de I, mas se escreve com Y. O K tem o mesmo som da letra C ou de Q, U. portanto tem som de consoante. Então, quando o K tem pregado em uma palavra, ele vai ter mais o som de, do seu que o. Q, então, ele tem mais som de consoante. Por exemplo, Quat, que é o nome de um país. Olhe e prestem bastante atenção. Aqui nós vamos o som do Qua. Então, ele tem o som do quê? Quá. Então, a gente vê o som do, do cá sendo pregado nisso aí, tá bom? Kátia. Quando nós falamos kátia, parece até que é com C, não é isso? Mas é o cá, o ca i parece que é o Q -U I, na verdade, mas é com K. Então, vocês precisam estar atentos nessa questão da, da diferença do som de quando nós escutamos, da forma que nós falamos e de como é escrito. Que nem sempre, a forma que vamos falar é a forma que a palavra é escrita, tá bom? O W pode ter o som de V ou o som de U, tá bom? Prestem atenção para nessas palavras. Nós temos Wellington. Então, o E tem o som de U. Mas já Vanderlei é com W também, mas a pronúncia, o som da palavra é com V. Ó, Vanderlei. E já Wendel se escreve com W, mas o som é de U. Wendel. Então, bom, vou repetir. Muitas vezes falamos uma palavra e ela tem um som, mas na escrita, na hora lá de você lá escrever no seu caderninho, é com outra letra que se coloca. Então, fique bastante esperto para vocês não escreverem errado, tá bom? Agora, vamos lá para uma pequena atividade para ver se vocês conseguiram compreender essa questão do, I, do K, W, Y. Então, vamos lá. Complete as palavras com as letras K, W, Y. Aqui nós temos três palavrinhas que vocês aí em casa vão estar completando. Aqui nós temos ALTER dá para botar com K, CAUTER? não existe essa palavra, né? Mas se eu botar o W fica Walter. Então aqui para completar essa palavra nós usamos o quê? O W, Walter. Tem som de V na sílaba, Ó, Walter. Mas se escreve com W. Aqui nós temos Ásia. Se a gente colocar o K fica Cássia. O cássia tem o som de, a gente pronuncia com o som de c, mas nós escrevemos com o k, então é cássia. colocando o k fica can, existe essa palavra? Não, né? Colocando o w fica o an, ou van, também não existe, né? Mas se eu colocar o y fica ian, então ian é a forma que a gente pode completar essa palavra. E aqui tem imi. A gente. Essa daí vocês É fácil essa daí. Com que letra nós completamos aqui? Exatamente. Com K. Que aí nós formamos kiwi. Aquela fruta deliciosa que a gente. Ama. Um arraso. Então aqui nós temos Walter, Cássia, Ian e kiwi. Tá vendo que é fácil vocês empregarem as letrinhas nas palavras de forma correta, pois então, é só vocês ficarem bastante atentos, tá bom? E é isso, a nossa, de aula, a nossa aula de hoje vai chegando ao fim, tá bom? Hoje nós vimos sobre o K, o W e o Y, é um assunto bastante fácil, tá bom? Que vocês vão aperfeiçoando à medida que vocês vão conhecendo as palavras e vocês vão escrevendo e empregando essas três letrinhas nas palavras que vocês vão usando, tá bom? Então é isso. Então, aqui foram algumas referências que eu utilizei, tá bom? O livro que eu me baseei é esse daqui, da coleção Eu Gosto Mais, de língua Portuguesa para o primeiro ano. E é isso aí, até a próxima aula, tá bom? Beijão para todos vocês!